treino do Flamengo, aí, treino de Dorival, time que vai aí com o time alternativo, porque né, os jogadores aí de seleções, Pedro, Vidal, Everton Ribeiro, Rascaeta, Pulgar, Varela, todos os jogadores, né, todos os jogadores das seleções estão, né, então aí, então vou desfalcar o, o jogo contra o Fortaleza, então, Vamos mostrar para vocês o treino pesado, treino do Flamengo. Então, eu já quero é que você se inscreva no canal, deixe o like, ativa, a notificação para você não perder nada. Compartilha a galera, muito importante, tá bom? Faça o nosso canal crescer, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Música Vamos lá, vou lá, vou lá. Que beleza, gente. corre pica no local, mano. Boa, boa. No treino de hoje teve trabalho forte com os goleiros e muitas finalizações com aquela resenha de sempre. É! É! Pode deixar, Gabi, que a Flá TV pegou. Além disso, teve bastante treino tático. O time está concentrado no trabalho e nos adversários difíceis que faltam até o final da temporada. E nesse momento de data FIFA, o técnico Dorival Júnior tem dado uma atenção especial aos nossos meninos da base. E aí galera, esse foi o vídeo do canal, né, falando sobre esse treino aí, mostrando sobre esse treino pesado aí do Dorival Time que vai enfrentar o Fortaleza, né, amanhã a partir das 6 da noite, né, e aí o Flamengo, né, terá ah, o time alternativo como eu falei aqui, né O Flamengo não, não é Dorival porque ah, vai ter tipo alternativo, porque, seleção né, meu amigo então é isso. Então, é quarta-feira o jogo. Não é amanhã não. Amanhã é sábado, que você já faz de Paranaense. Tá bom? Então, bem lembrado isso. Então, é claro né, que o Flamengo é muito favorito porque vai jogar fora de casa. Todo jogo que o Flamengo joga é favorito. Né? O Flamengo está querendo buscar o Brasileirão. Né? claro, está né? produzindo das copas. Né? É isso. Né? Se o Flamengo ganhar amanhã pode igualar com o Fluminense né que o Flamengo é o terceiro né é o terceiro não pode igualar com o Internacional né que não pode igualar com o, o Fluminense que, é que tem 48 o Flamengo é o quarto colocado né E aí teve, aí o Internacional tem que perder o jogo dele para o Flamengo para assumir a vice liderança na próxima rodada se o, Flamengo não, se o Flamengo ganhar amanhã pode e o Palmeiras perdendo contra o Atlético, a diferença cai para 9 pontos. Claro que o Flamengo vai buscar esse título, não desiste. E, claro, não tem que desistir, né? Claro. Então eu quero que você se inscreva no canal, deixe o like, ative a notificação para você não perder nada. Compartilha para a galera, é muito importante, tá bom? É de graça, não é pago, não é pago. É aqui, ó. botão de gostei aqui, você pode deixar seu gostei. E aqui, gente... O botão de inscreva-se, tá bom? A ajuda do nosso canal é muito importante, tá bom? É muito importante para o nosso canal. Então, ajuda o nosso canal. Valeu, fui e até lá.